Intervalos a cada inspiração coração e mente mais profundamente. Inspiração, respiração, o mergulho, se torna mais profundo. Mais leve. Apenas dentro. Sentindo as batidas do coração. Ritmos perfeitos, cadenciados. Inspiramos, expiramos e mergulhamos. Se mais nossos pensamentos se acalmam. assim, mergulhados no interno, permitimos que o nosso coração nos leve, nos sentimos deslocar. Dimensões acima de dimensões dentro do nosso coração. zonas paralelas de tempo. Nos percebendo... já visitou, uma natureza diferente pelo seu brilho, pelos seus tons. Nossos pés tocam a relva do suave, diferente da que conhecemos, ao inspirar, tão diferentes aromas. Fome das flores, das árvores que se misturam em perfeição, muitas outras pessoas ao nosso lado. e suave, harmônica, mais profundo e puro amor, irradiando de seus corpos. Percebemos que estamos em vestes diferentes, luminosas. Cores suaves. Apenas irradiação de, de luz. sendo malhas perfeitas. Fios tecidos de luz, criando a mais bela veste de luz para nós. Mãos, nossos pés, nosso rosto, tão diferentes dos rostos usuais, as vestes usadas na terra. contornos perfeitos nos rostos nos olhos o no sorriso da paz as direções e reconhecemos tantas pessoas ali tantas figuradas imperfeitas perfeitas luz. em som suave, músicas suaves. Recebemos o tom, o nosso som. O som do nosso coração, diferente dos demais sonhos ao nosso redor. Nosso som se unindo Feitos límpidos, claros. a música formada por nós entrando em nossos sistemas cristalinos. Ondas de cores, luz e som. E a partir dos cristais em nós, em cada um de nós. Uma linda rede cristalina. Nossas mãos se alongam, tocando outras mãos. Círculos dentro de círculos. Luis conectado ao fogo do nosso coração, as águas de nossos sistemas límpidas, puras coisas. Suaves veículo energizador das redes dentro de nós, ao redor de nós, as águas se conectam. Letras sagradas, tantos códigos sagrados, letras que se juntam em cores diferentes. Multicores, corações irmanados, águas dançando em sinfonias perfeitas através do som de nosso coração. Coração verdadeiro holograma do amor. o holograma. Corações hologramas individualizados se unem. Belanda e em chamatrina rosa, o azul e o dourado, a mente de Deus, o projeto e o caminho da mente manifesta para. A trina, e nós, a madrina em nós, se chama Trina projetada a partir de nós unificada. lúcido, diamante, perfeito e cozido defraédrico, o diamante nosso coração, unificados, revelados na chama perfeita, do amor de Deus, sabedoria de Deus, poder. No centro do templo, a chama pura de luz, branca, cristalina, que dança, conforme as chamas dançam. Diferentes espectros de luz. tantas novas cores, tantas novas frequências, acima de nós. Um faixa de luz, frequências ainda não conhecidas, vibrações não usuais para nós. Percebemos esse faixa entrando por cada um dos nossos coronários, O nosso coração em linda rede, cristalina sim, mas em novo espectro de luz, E nova frequência, novo tom, envolve o tempo. E preenche o templo. Mais altos multiversos de luz, em reinos de unidade e amor, descem em cascatas sobre nós radiando através de nós sustentando o novo tempo Essa olhos se alongam Essa mais linda teia é de luz superluminal de frequências maiores, vibrações maiores, visualizamos a terra, E na Terra o rosto de Caia, o espírito da Terra, nos sorri. Tão linda a Terra. Quando os nossos olhos se apuram, percebemos o Planeta Terra dentro do Planeta Terra, tantas diferentes terras no mesmo planeta. Esses planetas, as diferentes terras que o planeta Terra contém, frequências diferentes, códigos diferentes, vibrações diferentes. Mas a mesma terra. Natureza perfeita. Águas perfeitas. Aí é tranquila. Sorridente nos dá a mão. Os círculos se mantêm ao redor do tempo, sustentando o momento. Enquanto o círculo em que estamos penetra a Terra. Do nosso coração, o amor e a paz, nossa mente se abrindo para o um entendimento maior, diferentes melodias. Diferentes músicas. Diferentes frequências, vibrações. Essa mesma terra. Uma terra dentro de outra terra. Apenas frequências diferentes. diferentes, conforme a música, os que é ali habitam. Caia tão tranquila e luminosa, observamos, tomamos consciência da perfeição do projeto, abrigando o livre-arbítrio, escola de mestria, nos ensinando o poder de nossa manifestação. Apenas escolas A rede ao redor do templo aumenta o tom de sua música, reverberando e sustentando o nosso tom, a nossa música. Fios. frequências superluminais, ligando e conectando, unificando, nós dentro da Terra, com a rede ao redor da Terra. E à medida que sobrevoamos com Gaia as diferentes terras dentro do lindo planeta Terra, diferentes consciências, recebemos o plano. Os cristais das águas em cada um da humanidade formamos diferentes, diferentes sinfonias, diferentes músicas. Logo se une no coração de Caio. Braços estendidos até os círculos e a rede ao redor do planeta. Nossos corpos ainda em mais luz. E à medida que a Luz em nós se expande, nos unificamos. Um único coração, um único diamante, ancorando a vibração, de todos os diamantes que compõem o tempo, padrões e coisa e dentro deste padrão, geometrias mais complexas, as geometrias de mundos superiores em luz, ainda não conhecidas por nós, mas acessadas por nós nesse momento, se tornando a geometria em nós. Nós o holograma não. É o holograma da Terra, apenas respiramos, novas cores, novos sonhos, novas frequências irradiam de dentro do planeta, a partir de nós, de fora do planeta, partir templo, o templo que somos, à medida que respiramos, maravilhados na frequência do amor, testemunhando o poder do amor, Testemunhamos a menor e a mais densa terra, se unificando com a segunda terra ao redor dela. E assim sucessivamente, da mais densa terra, a mais sublime terra, terras se unificando, recebendo novas vibrações, novas frequências. Se unificando com o holograma do amor. Chamas, lindas chamas, rosa, dourada, azuis, dançando, e delas novos códigos, novas letras. plano revelado, Divinos, hologramas de Deus. Nosso amor se expande em encantamento, em êxtase, como testemunhas desse momento, se expandindo. As águas em nós permeando as águas do planeta. Nosso grupo se unificando, o grupo ao redor de nós e o templo, o templo diamante. o diamante na terra, sustentados, energizados, em mútuo suporte, pelos seres Juntos. de luz multidimensionais. Os seres de luz que caminham na terra. A nova terra. A nova música. No perfeito holograma, Fluxo de eletricidade em cascatas sobre cascatas de luz, terra planeta água. Projeto manifesto da mente de Deus. tudo se estende em projetos perfeitos, nossos corpos transfigurados em luz, nosso novo som, novas cores. livros originais e memória perfeita celebrando acordamos mentes despertas. Guardiões Guardiões de pura luz, por amor que somos, dançando essas lindas harmonias de luz. Cachoeiras de luz, nosso novo corpo de luz se tornando nosso corpo preponderante, abrindo os nossos olhos lentamente. Reconhecendo nossas mãos, nossas pernas, nossos braços. Seres de pura luz em corpos físicos, também resplandecentes em luz. Nosso coração, planeta terra, o templo de luz, a terra que somos, o templo que formamos e criamos. manifestando o amor. Seres de luz em corpos terra... manifestando em nós e aqui o holograma do amor. O holograma da terra sendo um holograma de amor. Aqui em nós A nova rede, a nova frequência, o tempo. Nós, diamante. Sendo diamante na terra. Nós, diamante. Revelando o diamante da terra. passando o manifesto como a testemunhas desse momento Nessa meditação, ancorando o manifesto nas quatro direções, ao som do nosso amém.